E aí jovens, quanto tempo meus amigos! De volta ao Motovlog Belém! Não estava fazendo só o carro vlog. Hoje deu para gravar um pouquinho do De Motovlog, me dei folga E.. Meus caros. estava com alguns problemas eu não sei bem um certo a ordem que esse vídeo vai ao ar né se vai antes dos acontecidos ou depois acho que provavelmente depois para ficar uma coisa mais organizada com mais lógica de um vídeo para o outro uh, o painel voltou a funcionar mas o contagirus não não teve como funcionar né É... A situação do, do, do contagiros é porque queimou o motorzinho que faz a, a, a o ponteiro levantar, né? Ficar oscilando. Né? Mas. E aí não tem. Não teve. A gente não, não conseguiu o rapaz lá que ajeita o painel pra gente aqui de Berlim. Não, não conseguiu é, é, ter outro motorzinho pra trocar. Então provavelmente eu vou ter que. Trocar a placa do painel Ou comprar um novo painel Mas... E acho que está mais provavelmente De comprar um... Um outro painel Porque o que causou esse defeito De sumir aqui uh, Apagar o painel e queimar o conta-giros Foi oxidação na placa E oxidação devido a... Devido a, devido a, devido a entrada de água né? Provavelmente Na lavagem Alguma lavagem por aí Ou... Ou chuva forte. Olha o tamanho desse buraco. quem pode perder a vida aqui. O ruim é que eles só ajeitam quando depois que alguém se acidenta aí. E bom, vamos lá. E aí.. Eu vou ter que fazer essa troca, né? Então provavelmente eu troco o painel completo, porque essa carcaça aqui. Ela tá um pouco ruim de, de, de vedação, ela tá um pouco trincada em algumas partes de, de uma quedas que o outro dono pegou. E isso acho que tá causando. tá causando gente. De... Não tá mais vedando bem, não sei se pelos vidros também daqui da parte dos acrílicos, né? Não sei se isso tá fazendo com que com que haja entrada de água e danific... se eu trocar a placa e depois entrar água vai danificar de novo, então vai ser o barato que vai sair caro, sabe? Depois eu vou ter que comprar outra placa, né? Então é melhor comprar logo o painel que já vai estar tá lacrado certinho em relação a comprar só a placa e depois estragar, né? As outras peças da moto do escapamento estão chegando pelos Correios devido à pandemia tá tudo mais Demorado, né? E aí eu trocar a peça lá de trás do escape, né? Uma, um, bem um acabamento, bem da final da proteção que é onde pegou mais fogo, né? O resto não, não tem tanta necessidade para trocar a não ser puramente a estética. Então vai ficar assim por um tempinho até as coisas se organizarem mais né? financeiramente. né? Eu vou tentar colocar imagens aí da, da Da peça aqui Do escapamento que pegou fogo e estragou né? Aqui da falta ajeitada tá, Também tem que ver aqui a questão dos pisca Do pisca esquerdo que ele tá é, Não dá pra dar o um pisca agora senão vai atrapalhar o tra... Mas o que acontece Meu pisca é do lado esquerdo tá piscando mais rápido Do que o lado direito Está acelerado né Problemas que foram herdados da, do, do antigo dono né? Ele não cuidou bem Bem da moto Mas aí A gente vai ajudando aos poucos Também tem que trocar toda a fiação interna da moto Comprar uns A parte, como chama castanha Alguma coisa assim o, o, o, A fiação central da moto A principal, né Que tá também tá bem zoada não tem nenhuma gambiarra, mas... É, mas ela tá muito velha já, oxidada, então é bom trocar por uma nova. Pelo que eu, pelo que eu pesquisei no Mercado Livre, eu, se não me engano, acho que eu, a fiação toda tá uns 300 reais, mais ou menos. Mas vamos ver que esse momento agora, que a gente não tá muito... Não está muito apropriado pra para comprar, né? Devido a isso tudo, tudo está mais caro Então dá uma segurada para ver se os preços Dão uma, uma leve caída então, Vamos lá, Avenida Júlio César Sábado, olha como tá movimentado, pessoal. Bem movimentado mesmo. Eu vou aqui na manha porque como vocês já devem saber a moto não está confiável pra gente andar a altas velocidades. Né? Não tô sentindo confiança nela ainda até ajeitar algumas coisas. Que pode ser que eu estique nela, né? depois ela morra e aí dá trava as correntes, alguma coisa assim do tipo. Então não me sinto seguro pra andar mais do que eu. Mais rápido que eu tô andando agora Mais do que 60 E vamos curtindo o passeio, né? Fazia tempo que eu não andava de moto Tenho andado muito pouco agora Que praticamente eu tô saindo só pro trabalho agora eu tô indo ali comprar um... Tô indo comprar um teste de pH Pro... Pro meu aquário que já acabou, o que eu tinha em casa. Preciso trocar a água dos peixes e conferir o pH antes de botar os moleques na água nova. Senão vai todo mundo pro, pro além. A Avenida Júlio César. A minha direita tem um aeroclube. E por sinal também a escola de pilotos daqui de Belém Os primeiros voos de alguém daqui da região É aqui que sai o avião, do monomotor Então é por aí Devagarzinho para passar o tempo porque uh, Tá fechado só lá na frente, aquele semáforo lá demora bastante Então bora dar uma segurada aqui pra ver se a gente enrola um pouco Pra passar alguns segundos antes de... Homenagem pra ti aí O cara da pop lá ó. Toda Toda customizada Rebaixada A pop já é baixa, o cara da rebaixa mano. O cara desse não tem pena da coluna Então acho que a, a idade não vai chegar o cara lá deixa o alerta ligado né para o pessoal tomar cuidado com, com ele mesmo com as barbeiragens que ele vai fazer mas o som o som para uma para um cilíndrico tava tava bonito tava bem afinado Aqui enche muito, galera Enche muito quando tá chovendo Eu não tenho coragem de passar com o meu carro aqui Nem carro, nem moto A brosa talvez ainda vai, mas com o carro não Eu tenho que pegar Eu subo a calçada, pego a contramão Vou pela contramão, depois venho, subo o canteiro de volta e passo porque... Ou então eu passo pela última faixa da esquerda aqui Que é... tá mais raso Tá dando na... Há uns... 5 centímetros da roda, vamos dizer assim, a água, mas no meio é muito fundo, cara. O carro já boiou aqui nesse. O cara foi tentar passar, o carro começou a boiar, galera. Vocês terem noção, molecada aqui de, de 10, 12 anos, brinca de polo aquático aqui nesse trecho, de tão, Alto... tão fundo que. Aqui, ó, onde tá essa poça d'água, aqui, ó. Só que agora já tá seco, né? Mas no geral, cara, é muito fundo aqui, muito fundo mesmo Quando tá chovendo, sabe aquela chuva aqui do, durou a noite toda Vamos ver se a gente pega o semafro O cara lá veio chutado lá da, da, da carretinha Que adiantou, senão tá fechado, ainda vou passar ele bem devagar, ó, na manha Só vocês verem que a pressa não compensa ó. Adiantou, meteu o pé? Aí o cara coloca em risco a vida dos outros, a troco de, de nada, cara. Porque, não, não deu, acho que não deu pra ver pelo retrovisor, mas... Ah, eu tava na poça, tinha um motoca atrás de mim, que ele já tava pegando pelo meu lado esquerdo, né? Mais, mais pra dentro da faixa. E aí o cara acelerou o cara da carretilha, aí o motoca meio que... Pra não... Vamos dizer assim, ser atropelado pela carretilha. Ele teve que voltar para a faixa do meio para esperar o cara passado passar. Para depois ele passar também junto comigo. Então não adianta, cara. Quero... O trânsito ele tem uma velocidade média. E se você tenta ir mais rápido que isso, a única coisa que você vai ganhar com isso é conflito. Você vai gerar conflito pras, com as pessoas, gerar riscos de acidentes. E tudo mais Aí você gera conflitos Acidentes e tudo mais Cara, nem se compara, andar de moto, andar de carro em relação a moto véio. Tanto é que eu tô fazendo o caminho mais longo pra aproveitar mais a chance de, de andar de moto eu costumo, agora que me toquei, eu costumo de andar de carro, que eu já estou acostumado a ficar atrás do, dos carros, porque de não tem como passar. <risos> Mas, esqueci que tem os corredores. Agora, um dos melhores investimentos que eu fiz foi comprar uma segunda pele para andar de moto. você é louco, velho, é muito melhor do que andar com a camisa, que te protege do sol e ao mesmo tempo te mantém a temperatura... É, manter a temperatura corporal, né, depois desse calor todo. Lógico que o ideal seria a jaqueta, né, sempre. Mas a minha jaqueta não tá mais 100%, eu só tenho aquela jaqueta de estrada que é pesadona. E calorão, calorenta pra caramba. Eu tenho que comprar uma jaqueta Street, vamos dizer assim, senão eu vou passar É mal ah, é Fusquinha, cara, inteirinho Vou o vídeo por aqui, gente, muito obrigado Pra todo mundo que assistiu aí São mais de 3 mil inscritos Vocês são top, galera eu tenho que agradecer a vocês aí. Valeu. Até mais. Fui.